Belgrado se rende após uma semana de bombardeios. A Wehrmacht ocupa a Iugoslávia e se dirige à Grécia para ajudar o exército italiano na invasão do país. Enquanto isso, as tropas de retaguarda estão encarregadas pela execução de todos os opositores iugoslavos. Nas próximas horas terá o fuzilamento de Draghiza Skopje, um dos altos comandantes do exército dos Balcanes. Sua missão consiste em resgatar com vida o condenado. Este indivíduo nos proporcionará valiosas informações para a nossa causa. Olá, oficial. Uh, nesta ocasião, deverá introduzir seus homens no interior do zoológico e resgatar com vida o comandante Skopje. Uma vez que tenha conseguido liberar o comandante, roube a van e fuja pelo caminho do noroeste. Lhe recomendo que seja cuidadoso em seus movimentos, já que o pelotão executará a sentença em caso de produzir um ataque. A propósito, como comprovará devido aos intensos bombardeios, a maioria dos animais do zoológico estão mortos. Mesmo assim, tenha cuidado com os sobreviventes, pois alguns podem ser perigosos. Boa sorte! <risos> Consider done. E saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos continuar com Comandos, um chamado do dever! Hoje, na segunda missão! Esse já é o terceiro vídeo da série. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir. A playlist correspondente vai estar aqui no card. Para esta missão, nós temos boina Verde, hum? o condutor. Yeah. E o espião I'm ready. E aqui está o refém At your Muito bem, o plano é o seguinte O primeiro objetivo é conseguir um uniforme para o espião Para que ele consiga driblar a vigilância da entrada Devem seguir fazendo o perímetro Para chegar do outro lado do mapa Depois o grupo se separa E cada um vai para um canto Primeiro o espião Que ficará aqui perto da mansão E aguardará uma oportunidade Uma vez com o uniforme em seu poder Invadam o zoológico O espião pela entrada E o boina verde pulando o muro O condutor deverá aguardar do lado de fora O boina verde deve driblar os leões Enquanto o espião resgata o refém Uma vez liberado o comandante Tentaremos trancar o máximo de inimigos Que pudermos dentro da jaula Dos avestruzes Uma vez a barra limpa Deverão eliminar os inimigos da entrada O condutor pode eliminar as patrulhas Uma vez feito isso Sequestre uma unidade inimiga Para que controle o veículo Escape pela estrada Rumo ao noroeste Entendido Em frente Vai, vai, vai, vai, vai Tem que ser rápido Abaixo Isso Bom começo, bom começo Vai, pega ele Beleza Pronto, já conseguimos o uniforme do soldado Mas ainda não é o suficiente para passar pela entrada sem ser identificado I understand. Fine. Hmm. Coming. I see. Okay. Done. Fine. All right. Hmm? That's easy. I'm coming. Yeah. Okie dokie. Finished. I'm ready. Whatever you say, officer. Going. Yes. Done. Documento. Just leave it to me. I'm ready. conseguir? I agree. A roupa do carinha de azul. E para não perder os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. Okay. Going. Opa, opa, opa. Boa noite Cinderela. Hum. OK. Yes. Yeah? OK. Fazemos a roupa. Whatever you say officer, I understand. Going. Muito bem, agora com esse uniforme, o espião já pode entrar. Hum. Fine. Yes. All right. Coming. Yes. Coming. Muito bem, já estamos dentro. Vamos lá. Okay, alright. Hmm, going. Hmm, dark. Hmm. I see. Fine. I understand. Going. Hmm, coming. Agora esperar um momento oportuno para liberar o refém. I agree. Fine. Whatever you say, officer. Liberado. Agora esconde o refém. E abre a jaula. E abre o portão. Finish. I see. Going. Hmm. Finish. All right. I agree. Yes. Agora tá todo mundo preso. Ok. Fine. Finish. Opa, tô me esquecendo do boi na verde. Finish. Going. I agree. I see. Hmm. Coming. Alright. Done. I understand. Going. I'm ready. Hmm? Ok. That's easy. Comments just leave it to me. Don't. E o refém já pode ir vendo. At your service. Done, Mas vem abaixado que o pessoal lá de dentro pode ir ver. Aqui fora. Vamos dar o um momento oportuno Agora Salve se quem puder Corre, banha verde Corre ah! That's easy. Já passa a faca nele. Isso, just leave it to me. I'm ready, finish, fine, done, done. I'm the to do it. Let's Aqui, aqui, aqui. Quem fez isso? Quem okay. fez We're isso? Finish. Oh, louco, o que aconteceu aqui. <risos> Agora distrair esse pessoal aqui. Muito bem, muito bem. Agora. Agora é a vez do condutor. Esperar a patrulha aí ah. Agora Hum, I'm ready Yeah, sure thing Consider it done, boss Going Final, some action Hum Come on Muito bom, muito bom Okie dokie Yeah. Hum. Agora a gente controla uma unidade inimiga. E. Agora todos pra dentro da van. E. E. E. E. E. Sai da frente! É isso aí! Ainda atropelamos alguns no caminho. Então é isso! Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. Se gostou, não esqueça do like. E comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. Até a próxima.